Eu sou a Raissa, eu tenho 21 anos e eu cheguei a pesar 78 quilos. Eu cheguei a um sobrepeso muito elevado e eu era uma pessoa frustrada, era uma pessoa de baixa estima, baixa autoestima, então eu era uma pessoa muito triste. Hoje não, hoje eu peso 60 quilos, perdi 18 quilos e 800, mas depois que eu conheci o Quitoplan, Aí sim, eu consegui recuperar minha saúde, consegui ser mais feliz, eu não tirava fotos, eu não vestia certo tipo de roupa, eu não colocava blusa de alcinha, porque eu achava que o meu braço era muito grande. E hoje em dia eu consigo vestir as roupas que eu quero, eu consigo ser uma pessoa feliz, eu consigo tirar foto e eu consigo ajudar outras pessoas que sofrem com a obesidade. É, você vai ver aí o meu antes e o depois, em, eu era realmente uma pessoa de baixa autoestima por conta do sobrepeso E hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um short que eu deixava lá no cantinho do armário Porque eu acreditava que um dia eu ia conseguir vestir ele, e hoje eu consigo, e hoje eu sou mais feliz por isso, porque eu consegui alcançar meus objetivos com o Quito Plan. Ele é um emagrecedor de verdade, ele não é mentira. Ele realmente transforma a vida das pessoas.